E aí pessoal, beleza? Sejam a mais um vídeo da JPP. Pessoal, o tutorial de hoje vai ser como criar um jogo da velha aí. Também um tutorial um pouco bastante esperado. Na minha opinião, é o mais fácil de todos. A gente vai aqui em tutoriais, mas tutoriais. Está ali logo o jogo da velha. Foi assim que vocês conseguiram ver, provavelmente. Aqui ó, jogo da velha. Pronto. Quando vocês forem aqui, eu ainda não tenho vídeos, o vídeo que vai estar aqui. É Esse aqui que eu estou falando, ainda não tem nenhum. Mas quando você for ver aqui, você clica em baixar arquivo. E vai estar ali a dizer, arquivo localizado em plugin/guelia.html. Mas antes de você baixar o um arquivo, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que baixar o nosso plugin. Caso você, você já tenha baixado, ótimo. Caso não, tudo, uh, vai ter que baixar. Você clica aqui em baixar plugin. Vai aqui pro seu um sinal do Ad Fly. A gente vai ter que abrir o link. Abre o link, esperar segundos, faz propaganda, instala e pronto, já tá tudo bem, já tem o plugin. Pronto, depois que é instalado a gente vai lá no S-File Explorer. Não tem nenhuma aplicação aberta. Esperar que carregar aqui. E vamos procurar pela pasta plugin, tal como disseram que a gente tinha. Eu já tinha ali, mas vou que na mesma. Plugin. Pronto jogovelha.html. O que a gente vai fazer? A gente vai editar o que a gente quiser, se nós quisermos. Vocês editam o que nós quisermos. Opa. Se vocês quiserem editar, vocês editam. Se vocês não quiserem editar, vocês não editam. Vocês copiam e vamos colar lá no FTP. Caso você não, sa não saiba o que é o FTP, passa lá like pelo vídeo de como ter uma hospedagem, que eu vou falar o que é o FTP e como poder ter ele. Aqui, ó. Hospirar uh, arquivos esse aqui vão rede três pontinhos rede FTP JPE e eu peguei os arquivos todos na minha opinião eu acho ah só tem que realizar a as hospedagem e é suposto colar aqui opa o que, que eu fiz jogo velho conta copiar colar Pronto, agora vamos aqui no dado da hospedagem e vamos copiar o link do site. Uh, era suposto estar aqui, tá aqui, pronto. Vamos copiar. Olha, HTTPS, Chave que é só HTTP. Se não der, a gente coloca HTTP, Isso não interessa. Vamos no Chrome. E eu já vou fazer que o jogo for aqui mesmo. Vamos pesquisar ou escrever o URL. Então, vamos escrever o URL aqui. Olá. Pronto jogovelha.html ali E pessoal caso não, não dê assim não dê certo vocês copiam tudo que tá aqui vocês copiam isso tudo vocês colam no novo editor de código nesse caso eu, eu colei aqui no unwriter free free Pra carregar aqui. Tá aqui. Foi que eu.. Colei. Agora eu vou apertar aqui em Saveas. Eu consegui esse código aqui num copy-paste. Vocês também fazem copy-paste. Eu posso até jogar por aqui, ó. Vai ficar assim. Jogador, jogador 1. Meu jogador 1 vai ser o número. Vai ser o. Wii. Jogador 2 vai ser o IU. EU. eu já gravei isso aqui no vídeo de hospedagem. mas pronto. Iniciar. Jogador atual. Wii aqui, e o aqui, ui, tá, tá, tá, tá, tá. Opa, alguém ganhou? Como assim? Nem vi. Calma. Ué, como é que é possível ganhar assim? Já tá, tá. Tá, tá. Ah, ok. Tá, tá, tá. Os dois ganharam. Pronto. Aí vocês vão aqui em save as, vão na pasta plugin, procuram por plugin, e substituem o nome por jogovelha.html, e overwrite, aperta em yes, pronto. Agora aqui, vocês vão voltar ali na pasta do plugin, autorizem, pronto. Copiar, colar, substituir, substituir e quando vocês forem dar um atualizar aqui, já apareceu direitinho. Agora vocês aqui copiam o URL, e lá na Scatter nós vamos criar um novo projeto com WebView, e só vamos ter que colar a URL na WebView. Ah, mas eu não quero que a cor fique vermelha, tá muito feio. Então vocês editam lá o código, tá, onde está ali, color red, vocês colocam para color um, blue, por exemplo, que é azul. Então, é a aplicação não. Uh, jogo da velha. Aqui, com um ponto. Eu nem ia fazer, só só, só vou fazer aqui porque prometi que depois eu ia postar todas as aplicações que eu ensinei fazer. Com ponto jogo ponto velho. Com ponto jogo ponto velho. Vou colocar velho. E jogo da velha jogo da velha jp tudo agora aqui eu vou já tirar o action bar vou ensinar uma web view e non no create é tão simples quanto carregar o rl ó ludo rl url, URL. Pronto, já tá. Só não vou instalar aqui, porque se eu for instalar, eu vou ter que reiniciar, parar a gravação, reiniciar o telefone, depois gravar de novo, reiniciar, parar uh, o vídeo, reiniciar o telefone de novo, depois editar e vai ficar muito, muito chato. Então depois é só fazer isso aqui, ó. Só vou rodar aqui, não vai dar pra instalar. E pronto, só isso. Tão fácil quanto. Na minha opinião é mais fácil de tudo. Se não der a primeira, vocês copiam o código e colam tudo. Para um estilo de código normal. Pronto. Agora seis vezes. Então foi isso, galera. O tutorial de hoje foi esse. Vamos criar um jogo da velha. Valeu.